Bom, primeiro, então, boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, essa é a quarta edição do Raspagem de Dados e é a primeira vez dele online, então, também está sendo uma experiência nova para a gente. Eu espero que vocês gostem. E, bom, Alessandra, você está aí? Oba, tô sim. Olá, pessoal boa tarde, barra, boa noite. <risos> é, depende de onde a pessoa está, não é verdade. É bom, gente, a gente vai começar com a Alessandra. A Alessandra, ela é Tech Fellow do Internet Lab, mestre em Ciência da Computação pelo Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, é bacharela em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará, e possui experiência como pesquisadora e professora do Instituto Federal de Brasília e no programa Parfora Comunicação 2018 e Programa Zonas, único aprovado em 2018 no edital Elas nas Exatas, na região norte. A Alessandra ela vai falar um pouco sobre a introdução à coleta de análise de dados não estruturados. Vocês podem fazer as perguntas no chat e aí depois que a Alessandra e a Caroline apresentarem, a gente passa todas as perguntas, tá bom? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, é, eu fiquei muito contente com o convite, muito obrigada, eu peço também um pouco de desculpas pela demora na comunicação, Caroline, porque o período eleitoral é um período bem complicado para mim, de muito, muito trabalho, muita coisa acontecendo muito rápido, então é por isso que eu demorei um pouco, mas eu fiquei muito feliz, muito agradecida de estar aqui, poder falar sobre esse assunto, conhecer você, conhecer a Caroline também, conhecer todo o pessoal... Achei muito legal, olhei a programação do evento, achei maravilhosa a proposta. E, bom, é, eu tenho um, um perfil mais técnico, né? eu sou da computação, e por isso eu, eu montei uma, uma, uma apresentação, uma fala aqui, para dar uma visão geral, uma introdução. Então, é, eu não sei mais ou menos como é que é o perfil da audiência, não sei se, se tem pessoas que não sabem... Estão tendo o primeiro contato, tem pessoas que têm mais experiência, mas a minha ideia é, é, é, é contribuir assim, com, com uma primeira fala sobre tudo isso e apresentar meio que uma introdução, um panorama geral. A coleta e a análise de dados são dois é, temas muito, muito grandes. Assim, dá para a gente falar muita coisa sobre ambos, então vai ser realmente uma, uma visão geral. E, em cima dessa visão geral, eu pensei em duas propostas, que a primeira era de é, dar um enfoque um pouco maior na etapa da coleta, porque eu vi que vão ter oficinas, minicursos de raspagem de dados, então eu queria complementar o né, que pode ser falado futuramente aí nas oficinas. E, além disso, a gente vai falar de dados não estruturados, e aí eu vou apresentar que existem vários dados não estruturados, e eu vou focar em um deles. Que é o dado não estruturado do tipo texto. E aí, com o passar da apresentação, eu explico melhor o porquê disso. Então, uh, começando, né, a gente vai passar aí primeiro por essa diferenciação do que, que eu estou chamando de dados estruturado e não estruturado, o que, que é isso, e depois de apresentar, fazer essa primeira apresentação, é separar aí em, em essa fala em duas etapas. Primeiro, falar da coleta de dados, eu vou falar um pouco mais mesmo sobre coleta de dados, e depois falar sobre. A análise de dados e fazer uma conclusão em cima disso. Bom, então o que é isso que eu estou chamando de dado estruturado e dado não estruturado? O dado estruturado é aquele que você consegue é, manipular, visualizar, editar, enfim, no formato de tabela. Então, é tipo aquele, aquele, aquele conjunto de dados que você consegue visualizar no Excel, ou que você mesmo constrói no Excel, você abre Excel, você cria lá títulos ah, para as colunas e vai preenchendo linha a linha. É, ou então, quando você preenche num, num Google Docs, você cria um formulário e o que é preenchido naquele formulário cai no, no, no, no spreadsheet lá do, do, do, do, do Drive, também organizadinho em tabela, a gente pode dizer que isso é um dado estruturado, que ele está que ele ali todo, uh, ele tem uma, uma organização. Para quem sabe um pouco mais de tecnologia e conhece as, tec as tecnologias de bancos de dados, a gente pode dizer que os dados estruturados são todos aqueles que a gente consegue é, colocar no modelo relacional. Então, a gente modela da forma relacional, então a gente tem ali dados estruturados. E o que, que são os dados não estruturados? É tudo que não é estruturado. É tudo que não dá para a gente uh, colocar, visualizar direitinho numa, numa, numa planilha Excel, por exemplo, ou que a gente consegue modelar dessa forma relacional utilizando essa tecnologia de banco de dados. E aí, esse grande universo de dados não estruturados, eu coloquei quatro categorias para ficar mais fácil da gente visualizar o que eles são. Então são textos, textos em geral, uh, um PDF, um, uma notícia de um blog, enfim. Uma, um, um texto escrito no papel e digitalizado, dados do tipo texto. Imagens também, de imagens diversas que você coloca numa rede social ou que você sobe no Google Maps, alguma coisa assim. Áudios e vídeos. Então essas quatro categorias aí, elas agrupam um grande volume de dados que a gente diz que eles são não estruturados. E pra, só para complementar, eu queria dizer que essa classificação dados estruturados e não estruturados, elas não são unânimes. É, algumas pessoas concordam que há uma terceira classificação, que seriam os dados semi-estruturados, que, por exemplo, entraria e-mail, é, que são dados texto mas que tem um certo nível de estrutura ali, você tem uma coisa que define assunto, você tem uma coisa que define destinatário, então você tem uma certa estrutura ali. E tem pessoas que nem concordam com isso, que dizem que não existem dados não estruturados, então assim, não há uma, um, um, um, uma um total acordância sobre isso. Mas eu vou seguir utilizando essa, essa classificação que ela é, a, atualmente, ela é a mais popular. Bom, então, vamos falar sobre os dados não estruturados. Quem são eles? É... Falando de dados em geral, estruturados e não estruturados, de acordo com uma estimativa da IDC, agora em 2020, a gente chegou em aproximadamente 40 zetabytes de dados armazenados no mundo todo. E a previsão deles é que em 2025 a gente vai chegar em aproximadamente 160 zetabytes de dados. Algumas fontes falam 165, mas fica por aí. Dados armazenados no mundo todo. Desse volume aí, agora em 2020, desses 40 terabytes de dados, algo entre 80 a 90% é dado não estruturado. Então o dado estruturado, aquele bonitinho na tabela que eu havia comentado, ele tá aí, ele representa aí 20, 10% do que se tem armazenado no mundo todo de dados. A previsão para 2025 é que essa faixa fique acima de 90%. Então a gente não vai estar tá mais nem falando de 80%, a gente já vai estar tá falando de uma faixa acima de 90%. Ou seja, não olhar para não, não dados não estruturados é não olhar para um, uma enormidade de dados que estão armazenados por aí, que podem conter uh, uh, um conjunto de informações muito valiosas para a sociedade a serem explorados. E aí eu trouxe alguns exemplos, em gerais, só para a gente ver o que, que a gente, que que enquanto a ciência, a sociedade consegue puxar desses dados não estruturados, que a gente provavelmente não conseguiria dos dados estruturados, eu coloquei aqui uh, o caso de descoberta de novos medicamentos, que é uma coisa que está dando muito resultado positivo, e que uh, é, todos, todos esses trabalhos eles são feitos utilizando, utilizando algoritmos de inteligência artificial, mas a base deles são os dados não estruturados, então o que alimenta esses algoritmos são os dados não estruturados. Então, no caso da descoberta de novos medicamentos, é utilizado muito o texto de bula. Então, a gente tem um dado não estruturado aí, que é alimentado, que não está tabeladinho necessariamente, mas que alimenta esses algoritmos. Eles pegam uh, as informações que tem nessas bulas, fazem novas combinações para testar novos medicamentos e uh, encontrar possíveis solu uh, novas soluções de forma mais rápida e até mesmo de forma mais criativa para tentar uh, solucionar ou encontrar a cura de certas doenças. E os resultados têm sido muito positivos, o investimento nessa área tem sido muito intenso. Um outro exemplo também muito interessante é a avaliação de produtos. A avaliação de produtos a gente tem hoje em dia, se a gente pensar, feedback de pessoas que compram produtos armazenados em dados estruturados de diferentes formas. Então, tem desde a pessoa que vai no site online e coloca um texto lá, dizendo se ela gostou ou não gostou de um produto, até pessoa que, pessoas que preenchem formulários de opinião sobre um determinado produto, pessoas que ligam e falam, olha, eu não gostei desse produto por motivos A e B. Gente que grava no YouTube, a gente tem diversos vídeos no YouTube de pessoas fazendo avaliação de produtos. Então, se a gente for pensar, a gente tem atualmente a avaliação de produtos em diversos formatos não estruturados. Também utilizando algoritmos, a gente consegue ter resultados muito positivos trabalhando com esses dados. Uh, e por fim, ainda de descobertas, novas, novas descobertas científicas, que está bem relacionado com novos medicamentos, mas eu criei uma categoria a categoria mais genérica, e aí eu coloquei duas notícias para exemplificar isso, então uma é um algoritmo que ele foi alimentado também com documentos de texto, que foram são artigos científicos antigos, ele foi alimentado com artigos científicos uh, uh, antigos e ele fez novas descobertas baseadas nesse conhecimento que estavam nesses documentos de texto. E uma outra notícia que eu achei também muito interessante, que ela é mais recente, uh, que fala sobre algoritmos que conseguem pegar uh, dados relacionados a pulsos uh, cerebrais e converter para fala. Então, no futuro, per permitir que pessoas que não conseguem falar por algum trauma, por algum acidente, por, por uma questão de nascença, que elas consigam pensar, uh, ao momento que elas pensam uma frase, uma palavra, alguma coisa do tipo, isso vai ser convertido para fala. Então, também documento áudio, algo não estruturado. Então avanços desse tipo que a gente provavelmente não conseguiria se a gente se mantesse olhando só os dados estruturados. Para essa introdução, vamos falar agora da etapa da coleta. Né? Bom, desse, desse, dessas quatro categorias, texto, imagem, áudio e vídeo, eu vou focar no texto. Primeiro, porque é um universo muito grande, não daria tempo da gente abordar todos os dados não estruturados, seria necessário um curso de vários dias. E segundo, porque é o dado com que eu trabalho. Então, eu não tenho muita experiência em imagem, não tenho muita experiência em vídeo, nem áudio para poder falar com um pouco mais de segurança sobre isso. Eu trabalho mais com texto, então é onde eu acho que eu consigo colaborar um pouco mais, contribuir um pouco mais. E que documentos textos são esses? Diversos. Notícias, um conjunto de notícias em jornais, e revistas, livros, artigos. Também a gente tem blogs, a gente tem o conteúdo da Wikipédia, que é um conjunto enorme e maravilhoso de documentos do tipo texto. Sessões de comentários, que pode ser em blogs, pode ser em sites de notícias, a avaliação de produtos, que eu falei logo mais. E também os dados de redes sociais, que tem um universo de dados ali, né? tanto de imagem quanto de texto. E a gente tem desde os textos expostos que as pessoas colocam nas redes sociais até os comentários que as pessoas fazem em cima de postagens. Então, aí, esse universo enorme de textos que você pode selecionar uh, para fazer a coleta e uma futura análise. Bom, e como é que a gente faz essa coleta enorme, dessa, dessa enorme possibilidade de dados do tipo texto? Uh, existe a possibilidade de você fazer download de uh, bases prontas então, tem muito, se você conseguir, tiver interesse e, e, e quiser tirar um tempinho para pesquisar, você vai encontrar várias bases prontas em português, em inglês, em espanhol, diversos idiomas, de textos diversos, documentos textos diversos. Se você não encontrar a base, você pode montar a sua própria base, fazendo a busca e download de documentos textos do seu interesse. E para quem sabe um pouquinho de programação, a gente pode também fazer coleta de dados utilizando recursos, Uh, com API e raspagem de dados. Então, falar um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos, uh, da do download, do download de bases de dados de texto, downloads prontos, é, bases prontas, existem diversas. Eu destaquei duas aqui que têm características um pouco diferentes. Uh, o Kegel, que é uma plataforma de competição online uh, baseada em dados não estruturados, estruturados também, algoritmos de machine learning, então basicamente uh, se sobe um, um, no Kaggle uma base de dados e se coloca qual é o desafio ali, qual é o problema, e as pessoas tentam a partir, utilizando algoritmos resolver esse problema, criar modelos, etc. Tem prêmios, tem diversas coisas, é uma plataforma bem interessante. E algumas dessas bases são disponibilizadas para download público, você cria uma conta no Kaggle você consegue baixar essas bases. E aí, focando em texto, eu coloquei três bases aqui que eu achei Uh, essa semana mais recente, uma base que tem a transcrição uh, das principais falas que aconteceram do, durante os debates presidenciais nas eleições agora nos Estados Unidos, uma outra base que tem os reviews de pessoas que utilizaram o serviço do TripAdvisor, essas duas primeiras bases estão em inglês, o texto está todinho lá na base, e uma base em português que é uma base bem interessante, que ela tem é, letras de música de samba. Então, letras de músicas também é um outro tipo de dado texto que é bastante utilizado um, para análise, e visualização de dados, enfim, é muito interessante. E essa daqui tem letras de música de samba. Do outro lado eu coloquei o repositório de Machine Learning da UCI, a Universidade uh, California Irvine, que tem uh, também uma gama enorme de, de, de, uh, de bancos de dados, de bases de dados, de diferentes formatos, tanto estruturados quanto não estruturados. Tem uma característica um pouco diferente, as bases que estão aqui, elas foram resultados de pesquisas científicas, então muitas vezes uh, os autores fizeram uma, os, uh, os pesquisadores fizeram uma pesquisa, publicaram os resultados e uh, decidiram disponibilizar aí nesse repositório a base que eles criaram. Então, coloquei dois exemplos de base que são bases relacionadas à spam. Uma que foi utilizada para uma pesquisa de filtro de spam de mensagens SMS. Então, aí, ela disponibilizou todos os spams que foram coletados para fazer essa pesquisa, spams de SMS. E a outra são spams em comentários de vídeos de YouTube. Então, no caso, nessa pesquisa, eles pegaram 10 vídeos do YouTube que tinham muitas visualizações naquele momento, baixaram todos os comentários, montaram a base para fazer a pesquisa deles e disponibilizaram essa base também. Então utilizando esse recurso você não precisa se preocupar em montar sua base você pega a base e pronta outras fontes também ah, o projeto Corpus Data que tem textos em diferentes idiomas tem a versão Corpus do português que vai ter documentos diversos também em português em língua portuguesa português Brasil português Portugal português Angola português diversos países ah, ainda nessa linha tem o projeto Linguateca que tem documentos em português de Portugal e uh, o pessoal do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional da USP também disponibiliza uma gama enorme de documentos textos voltados para isso. Então, assim, fontes diversas que as pessoas podem explorar, baixar texto, se elas quiserem uh, uh, uh, brincar um pouco com isso. Então, se for, ou então você está querendo montar a sua própria base, ou então você não encontra uma base do seu interesse, você está querendo texto para começar a estudar, para começar a trabalhar. Aqui algumas ideias de que você pode pesquisar. Você pode ir atrás de uh, textos científicos, como TCCs, dissertações, dissert... uh, teses e artigos científicos. É um monte de texto junto que você pode pegar e analisar esses textos em diferentes idiomas. Ou ir atrás de sistemas de informações que disponibilizam documentos públicos. Eu coloquei dois exemplos, o Sistema de Informação do Arquivo Nacional. Você consegue uma gama enorme de documentos digitalizados super interessantes relacionados à história do Brasil. Uh, e documentos do Sistema de Automação da Justiça. Alguns documentos são públicos, você também consegue baixar esses documentos. Esse terceiro, o ESSAG, eu tive uma experiência recente com ele, baixei diversos acordos, montei, montei, montei uma base de acordos, a quantidade é enorme, dá pra, os textos são escritos de diferentes formas, dá pra, é um acervo muito rico para você trabalhar e estudar. Olhando para o lado da programação, a gente tem as APIs de coleta, então, para quem tem interesse em aprender programação, sabe um pouquinho, é interessante ir para esse lado, porque a partir do momento que você sabe programar, um novo mundo serve para você de possibilidades de coleta de dados. E a API ajuda muito nisso, né? Então, é um recurso que uh, empresas proporcionam para que as pessoas possam solicitar uh, uh, acesso aos dados que aquela empresa fornece. Então, por exemplo... Aí eu tenho um top 10 das APIs mais utilizadas em 2020. O Bow Web, ele, ele disponibiliza vários rankings relacionados à tecnologia. Então, pegando aí, por exemplo, o Facebook que aparece no, como o mais requisitado. Se tem a API do Facebook, se você quiser fazer coleta de dados do Facebook, você solicita acesso à API deles, o Facebook vai, uh, uh, tem, tem uma série de critérios se você passar por esses critérios, ele te retorna uma chave de acesso ou um conjunto de chaves de acesso. E aí você escreve um programinha, coloca essa chave de acesso e consegue fazer a coleta dos dados. Então, tem aí Facebook, Go Maps, Twitter, vários que fornecem esse recurso da API. Alguns não estão aqui, como Spotify, por exemplo, que também fornece recurso de API para você fazer coleta de dados. Você também consegue coletar os textos da Wikipedia via API. Diversos exemplos. Uh, e por fim, a raspagem, também é chamada de web scrapping, que aí você tem pacotes e bibliotecas uh, focadas para isso, que te ajudam muito na raspagem de dados. E a raspagem ela é muito utilizada como alternativa à API, geralmente é quando você quando você quer pegar dados de uma fonte, essa fonte não fornece uma API para você. Por exemplo, você quer pegar a sessão de comentários, de notícias de um determinado uh, portal jornalístico, e aí esse portal ele não te fornece API. Então, você vai lá e usa, utiliza a técnica de raspagem. Eu coloquei Python e R, porque são as linguagens que eu uh, tenho mais acesso, que eu conheço mais. E aí, a gente tem esse conjunto de bibliotecas, que eu imagino que vão ser exploradas uh, futuramente no, nas oficinas. E aí, como bônus, uh, no final, eu coloquei uh, uma aplicação para coleta de comentários do YouTube, o Hadzi. Existem outras... Aplicações, eu não coloquei elas aqui por dois motivos. Primeiro porque algumas parecem ser bem estáveis, às vezes funcionam, às vezes não funcionam, então eu acho melhor não recomendar. Uh, e outras porque usa e não funciona direito, ou então começa a pedir um monte de, de dados pessoais e aí eu não acho muito confiável recomendar. Mas, mas o Rádio é muito simples, você coloca o link do, do, do vídeo do YouTube e você consegue coletar os comentários desse vídeo. É muito simples, funciona, é bem estável, é bem interessante. E além disso, eu também queria uh, recomendar esse artigo da Escola de Dados, que ele fala sobre. Ele faz um, um apanhado de ferramentas que você consegue utilizar para fazer raspagem de dados sem usar programação. Então, para quem não usa sabe programação, uh, acho que é bem interessante. Eu não explorei muito aqui para não ocupar mais o tempo, mas fica aí a referência. Bom. Coletamos os dados, o que a gente faz com eles agora? A gente armazena. Como é que a gente armazena esses dados? Então, algumas opções é você manter eles no formato arquivo. Então, às vezes você baixa bases prontas e elas vêm no formato CSV, separadinho por vírgula, que você consegue abrir no Excel, ou no formato JSON, que aí já pede um pouco de programação, formato TXT, vem no PDF, vem no ODS, formato aberto de planilha. E para quem conhece um pouco de banco de dados, pode optar pelo armazenamento no formato Uh, relacional, Estruturado, né? No SQL, ou no formato uh, não estrutural, não relacional, que é o um NoSQL, como é, por exemplo no SQL e o GraphQL, para quem uh, entende um pouco aí de banco de dados, é uma opção. Dado esse apanhado da coleta, vamos finalizar aqui falando um pouco sobre análise. Basicamente é legal, você coletou esses dados todos, o que você vai fazer com eles agora? Então aqui tem algumas uh, uh, ideias do que você pode fazer. Aqui tem a, basicamente, uh, é como se fossem áreas de pesquisa, digamos assim. Análise exploratória do texto, que é você pegar o texto e fazer uma análise inicial, ver quais são as palavras mais frequentes, quais são as palavras menos frequentes naquele texto, uh, ver uh, palavras combinadas que acontecem com mais frequência juntas. Se for texto de rede social, top de hashtags, quais são os usuários mais citados, você fazer análises nesse sentido para você ter um contato inicial uh, com relação àquele texto, o que aquele texto está falando. Você pode avançar um pouco, ir para a mineração de texto e aí você já consegue fazer umas análises com alguns algoritmos um pouco mais uh, uh, aprimoradas, então ver quais são uh, o fato de uma palavra a se repetir muito num texto não quer dizer que aquela palavra é de fato importante naquele documento, então você já consegue fazer umas análises em termos do peso de uma da palavra, a importância de uma palavra num texto, e outras análises bem interessantes. Você pode focar em tarefas, uma tarefa é análise de sentimentos ou análise de opiniões, que é você pegar esse documento, texto, e interpretar, ele está falando de uma coisa positiva, ele está falando de uma coisa negativa, está falando de uma coisa neutra, então, é avançar um pouco mais na programação. Você também pode fazer uma detecção de tópicos, que você pega esse conjunto de documentos e você fala, tai, mas com esse monte de documentos aqui, eu quero ter só uma visão geral sobre o que eles estão falando. Então, com a detecção de tópicos, você consegue uh, uh, pegar esse monte de texto e falar assim, ah, legal, esses textos aqui estão, uh, vamos supor que são, a gente está em período eleitoral, minha cabeça está só pensando em eleições, porque eu estou trabalhando muito em cima disso. Então, você pode falar, ah, esses documentos aqui estão falando sobre um determinado candidato. Estão falando uh, sobre um outro candidato, estão apoiando, estão falando de um partido, enfim. Uh, você tem uma visão inicial geral sobre o que está se falando sobre, sobre esses textos. E aí eu coloquei uh, também essas imagens que são a recomendação que eu dou de, de dois programas que você consegue fazer análise, essas análises de dados sem precisar saber programação, porque nem todo mundo sabe programar. E não é por isso que você não vai tentar avançar um pouco na análise de dados. Então tem o Word Data Mining, que é uma ferramenta gratuita, que é muito. É, é, você, ela, você consegue trabalhar com ela fazendo, conectando é, tarefas, ele é bem, bem fácil de usar, tem vários tutoriais no, no, no YouTube, e você consegue fazer análise de dados tanto estruturados como não estruturados. Então ele tem pacote para analisar texto, pacote para analisar imagem, ele é muito bacana, muito rico. E o RapidMiner tem uma versão estudante que é gratuita, que você também consegue utilizar e consegue fazer análise. Ambos os programas são estáveis, muito utilizados, são bem legais. Uh, e, dada essa visão inicial, o que, que você pode fazer assim um pouco mais específico? né Você pode fazer tarefas de classificação. Então, esses documentos que eu, que eu coletei, como é que eu classifico eles? Então, aqui um exemplo classificação de notícias. Pegou um monte de notícias. Trabalhar para você classificar o que, que é notícia de esporte, o que, que é notícia de política, o que, que é notícia de economia. Fazer aí um, um esquema de classificação automática. Ou você pode usar esses textos uh, de e-mail ou de SMS ou comentário em rede social e detectar o que que é spam, o que, que tem um comportamento mais estranho, o que, que pode ter vindo de bot. De vez em quando a gente vê em rede social um print de um texto que um erro de português que curiosamente aparece diversas vezes super retritado e tal e fica aquela desconfiança é um recurso que você pode tentar fazer também uh, tradução automática você pode também dar uma estudada no um caso tipo um, um Google Translator uh, essas traduções elas são baseadas em texto em análise de texto reconhecimento de fala que uh, às vezes a fala é convertida para texto depois que é convertida para texto você faz análise em cima, esse é um dos recursos. Identificação de autor, que é uma tarefa que, que, que eu particularmente gosto bastante, que é basicamente você pegar um texto, ela uh, é parte do princípio que todos nós temos características bem peculiares na hora de escrever um texto, que consegue fazer com que identifique quem escreveu um determinado texto. Então, provavelmente, um texto que eu escrevo vai ter, vai ser em português, mas vai ter características diferentes de um texto que a Caroline, por exemplo, escreveu. Então a identificação do autor é isso, é identificar o padrão de escrita dos autores e para poder depois falar, olha, esse texto aqui tem X% de probabilidade de ter sido escrito ah, por uma pessoa, a, por uma pessoa B, tipo Shakespeare, que é um negócio que gera muita muita dúvida, muita especulação até hoje em dia, o texto foi ou não foi escrito por Shakespeare. Então a identificação de autor, ela vai ela vai nesse sentido. Bom, essas são uma apresentação que eu queria fazer, breve, dar uma apresentação inicial, falar das possibilidades, falar uh, do que, que você pode coletar, do que, que você pode uh, uh, fazer depois do que você coletou. E, bom, é isso. Eu espero ter contribuído e fico à disposição para perguntas aí para quem tiver. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alessandra. Tem perguntas sim, mas aí a gente vai fazer como eu falei no início, a gente faz no finalzinho, tá bom? Mas eu acho que tem duas perguntas bem legais Bom, é, gente, só para eu me corrigir é, Eu fiquei chamando a Caroline de Caroline Mas é Caroline, tá bom? Desculpa Caroline é, Bom, a nossa convidada é, Ela vai falar um pouquinho sobre raspagem de dados públicos Sobre a lógica da LGPD Ela é sócia fundadora é, em uma sociedade de advogados, ela é advogada especializada em privacidade, proteção de dados pessoais, direito digital, compliance e contratos. É empreendedora em iniciativas para educação e cidadania digital. Maravilha, obrigada, Caroline. Todo mundo está me ouvindo bem? Bom, muito obrigada. Fica tranquila com relação à pronúncia, que eu já estou acostumada já. Só falo eu realmente para todo mundo saber. É, bom, antes de tudo, para perpetuar uma ação que eu acho que tenta tornar um pouco mais inclusiva as lives para deficientes visuais, é, eu sempre gosto de descrever, né, me descrever sobre o ambiente que eu tô. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos longos, compridos, pretos, com um ambiente claro, que tem um armário atrás de mim, alguns livros e também uma mesa com um vaso aqui do meu lado esquerdo. Bom... É, passado isso, a apresentação foi ótima. Basicamente, é sobre minha pessoa, sou a Caroline Tome. Vou falar essa parte porque a Caroline já falou muito bem. É, bom, além disso, também trabalhei sete anos como advogada do NIC.br. E aí, hoje, eu atuo diretamente ah, no meu escritório de advocacia e também tenho algumas iniciativas aí, como bem a Caroline citou. Deixo eu, desde já, os meus contatos, para caso alguém queira depois tirar algumas dúvidas, debater, enfim, conversar a gente prolongar um pouco a discussão. É, eu inicio a minha fala com essa frase do professor jurista, o italiano Stefano Rodotá, que fala, nós somos os nossos dados. Isso para lembrar que quando nós estamos falando de dados, em especial dados pessoais, nós estamos tratando meramente de informações ou dados, de pessoas, cidadãos, que são impactados diretamente pelo tratamento desses dados. É, a minha fala vai girar em torno de dois pontos focais. Então, primeiramente, a, a coleta, a raspagem, a análise de dados públicos, como bem exposto, a Alessandra. Falando isso, parabéns, Alessandra, foi muito bom, me agregou também aí conhecimento. É, e aí, basicamente, é, em especial, falando também da raspagem, que superficialmente, né, a gente fala como se fosse a extração massiva de dados que, são organizados, estruturados, direcionados para alguma finalidade aí podem ter diversos fins, como bem a Alessandra colocou. É, e o outro ponto uh, focal da minha fala é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD. Se trata da legislação brasileira, que dita as regras de tratamento de dados pessoais. Uh, a LGPD, apesar de ser uma legislação nova, ela acabou de entrar em vigor, ela traz uma temática que vem se desenvolvendo mundialmente, já há muitos anos, principalmente em decorrência do desenvolvimento, do crescimento da nossa sociedade da informação, da era dos dados, da datificação das nossas vidas. E aí, é, considerando que o tratamento de dados pessoais é fundamental e essencial para o crescimento da nossa sociedade como um todo, e é benéfico para todos, desde que realizado de forma não abusiva e legal, é, vem aí sendo criadas né, é, legislações com a temática, tanto no Brasil como no mundo todo, o Brasil inclusive foi um pouquinho atrasado com relação a esse tema, é, e pautando principalmente a, o direito da autodeterminação informativa, que é reestabelecer, né, devolver, dar o controle aos titulares dos dados pessoais, né, porque a gente precisa tratar os dados, mas lembrando que existem donos, que são os titulares dos dados pessoais, eles precisam ter um maior controle sobre esses dados, visto que são impactados, mas também a gente não pode prejudicar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da sociedade. Né? Volto a dizer, tratamento de dados pessoais não é algo ruim, é algo muito bom e positivo. E, e aí, falando especificamente da questão de coleta de dados públicos, raspagem de dados públicos e análise, antes da LGPD alguns pontos eh, eram considerados, né? eram pensados e levados à reflexão para o desenvolvimento dessas atividades. Então eram considerados aspectos morais, aspectos éticos, algumas diretrizes em diversos documentos, como os termos de uso das sites, das plataformas que contêm essas bases de dados, outras legislações que são aplicáveis. E esses aspectos eles precisam ser considerados até hoje. Então, por exemplo, a gente a gente tem outras legislações pertinentes que a gente precisa sempre pensar. Então tem a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, tem o Marco Civil da Internet, tem o Código de Defesa do Consumidor. Enfim, não vou me aprofundar aqui nessas legislações, mas né? A gente precisa lembrar que existem essas outras leis e também uh, a gente precisa levar em consideração pontos como, tá, tudo bem, eu tenho uma base de dados, lá, pública, né? de acesso público, mas quem publicou, uh, publicou de forma legal, coletou esses dados de forma legal, é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, né? senão a gente também pode fazer uma analogia com o crime de receptação, quando simplesmente a gente compra algo, que a gente não se importa se foi roubado ou furtado, ou a gente sabe que foi roubado ou furtado, e a gente fala, ah, tudo bem, eu vou comprar porque não foi o que roubei. A mesma coisa com relação a esse aspecto moral, ético que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo uma análise, uma raspagem de dados públicos, que a gente não sabe, a gente tem que pensar, verificar se essa base de dados foi publicada de forma legal, devida ou também se foi considerada ali uma prática abusiva. É, a gente também tem que levar em consideração... Uh, as limitações, né? então, um cidadão comum ele conseguiria acessar esses dados que eu estou coletando através da raspagem? É, eles Precisava ser feito um cadastro no perfil, da rede social? Precisava me tornar amigo da pessoa para ter acesso a esses dados ou não? É, há limitações é, impostas pelo próprio site, pela própria, pela própria plataforma. É, os termos de uso da plataforma. Uh, coloca algum tipo de vidação, proibição com relação a isso, então, bem como a Letanda colocou, existem várias redes sociais que possuem suas, suas próprias APIs, né, do Twitter famoso inclusive, é, que possibilitam né, a raspagem de dados para que seja feita realmente essa análise técnica. Mas algumas outras redes sociais já colocam algumas restrições para esse tipo de raspagem, então a gente precisa também estar atento a isso. Uh, e levar em consideração todos os aspectos morais e éticos e é também os termos de uso. Bom, com a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, houve-se a grande dúvida. Afinal, aplica-se ou não a LGPD para atividade, para o desenvolvimento da atividade de raspagem, de dados públicos, enfim, análise de dados públicos. E aí, para a gente poder desenvolver a nossa reflexão, a gente precisa primeiro entender né, algumas questões que envolvem, alguns termos que envolvem todo esse desenvolvimento da atividade, que são os né, dados pessoais, dados públicos, dados Pessoais tornados, manifestamente, públicos pelo próprio titular. É, e aí, é, Bom, diante do tempo que a gente tem um pouco limitado, vou tentar, não passar do tempo. Qual a coisa você me fala, tá, Carvalho? Porque eu me empolgo aqui um pouco. É, então, diante do tempo limitado, que eu, eu fiz? Eu trouxe aqui alguns aspectos que eu considero importantes, que geram impacto, que precisam ser colocados como primordiais quando a gente está falando do desenvolvimento dessas atividades. Não os únicos, tá? É, Estaria aqui vários dias de conversa, mas eu coloquei os mais importantes que a gente tem que considerar primeiro. Então, uh, o primeiro ponto, né? a LGPD, ela dita as regras, basicamente de forma geral, falando é, sobre os dados pessoais. Então, eu estou tratando dados pessoais ou dados que não são pessoais. A LGPD, ela traz a definição específica de dados pessoais, que é a informação a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificada. E, e aí, o primeiro ponto é se, se eu estou tratando uma base que é, são de dados anônimos ou anonimizados, não tem relação nenhuma com pessoas, não tem como identificar diretamente as pessoas, eu não a LGPD. Inclusive, a LGPD, ela traz é, também a definição de dados anonimizados, que ela considera que são dados que até possuíam uma identificação, só que daí, diante de meios técnicos aplicáveis, ela foi, foi anonimizada, então foi tornada dados, dados anônimos. E aí não se aplica a LGPD, considerando que não há a possibilidade de reversão dessa anonimização. Então, eu tratando bases de dados anônimos, ou é, dados não pessoais, dados anonimizados, não aplica a LGPD. Além de que também a vezes traz algumas exceções, então é, de forma rasa, é, dados pessoais, só que para fins, é, exclusivamente jornalísticos e artísticos não se aplica a LGPD é, para a defesa nacional para a segurança pública a segurança do Estado não se aplica a LGPD é, para fins acadêmicos exclusivamente acadêmicos também não se aplica a LGPD tem algumas especificidades para não se enquadrar na LGPD tá com relação a esses pontos mas só para vocês uh, terem uma ideia básica né é, e aí, aí então ou seja tá bom dados pessoais ou não dados pessoais dados pessoais Tá, ah, mas são dados de acesso público, são dados públicos. Então, os dados estão lá, a pessoa colocou lá e eu posso fazer o que bem entender, da LGPD. Não, tratando de dados pessoais, a gente precisa, sim, considerar a LGPD. E aí entra esse ponto, né, de que a LGPD, ela, ela coloca, os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, então eu fui lá, coloquei meus dados, educação, no rede no fórum, enfim, no blog, e os dados de acesso público, são os dados que por conta de uh, um dever de transparência, obrigação legal, eh, teve que ser colocados ali, dados de terceiros, uma instituição vai e coloca para acesso público. Esses dados, sendo dados pessoais, sim, precisa ter ali a análise, ser considerada a LGPD. E aí a gente precisa pensar, ah, tá, e dados pessoais? Eu sempre gosto de reforçar, não sei aqui o conhecimento técnico que dar uma relação à lei, é, mas eu, eu acho que eu entendo que para a gente construir, fortificar a cultura de proteção dados pessoais, sempre vale a reflexão e a gente poder entender sempre isso. Então, uh, e afinal, dados pessoais está muito claro que Caroline Torres não é um dado pessoal, o número do RG, o número do CPF obviamente é obviamente um dado pessoal. Mas a gente entrar também traz é, como definição de dado pessoal aquele dado que ele tem uma identificação indireta com o seu titular. Então, vou colocar um pouquinho só para desenhar aqui para vocês. Então, se eu tenho esse número 32, eu tenho um dado. né? Simplesmente um dado, Você está aqui jogado na tela. Mas eu tenho a informação de que esse número refere-se a uma idade, já muda um pouco o meu cenário. Mas eu tenho só esse dado, sem mais nada, sem possibilidade de nenhuma correlação, jogado em um papel, jogado em uma tela, sem nenhum contexto aplicado ele é só um dado. Agora, se eu tenho algum tipo de correlação desse dado como algumas outras informações, uma ou mais, então, por exemplo, eu sei que é uma mulher, eu sei que tem cabelos pretos, eu sei que mora na rua X, ou eu sei que mora no casa amarela esse número 32 é um dado pessoal, tá? Então, a LGPD, ela traz essa definição, a identificação direta ou indireta, sempre que há a possibilidade de correlacionar o dado a algum outro e chegar ao seu titular. Aí, outro ponto importante para a gente poder é, pautar a LGPD e considerar a LGPD para o desenvolvimento dessa atividade de análise e raciocínio de dados. É, eu sempre gosto de falar que a LGPD é aplicável não só aos meios digitais, mas físicos também. Então, por conta né, dela é, ser desenvolvida, principalmente por conta do processo intensivo de datificação da nossa vida, muitas pessoas têm a ilusão de que ela aplica-se apenas aos meios digitais. Então, eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando assim, ah, não, mas então eu vou imprimir os dados e aí eu vou tratá-los dessa forma e, então, ok, não preciso considerar a LGPD. Não, meios físicos e meios digitais também. E aí, é, passados esses pontos, que sei que eu preciso considerar a LGPD no desenvolvimento dessa minha atividade, uh, existem os princípios e fundamentos que nós tenham a LGPD. Eu preciso é, estar adequados a eles, preciso levá-los em consideração. Isso faz parte de toda a cultura de proteção de dados pessoais, não, dentro da, não somente dentro da LGPD, da legislação brasileira, mas da cultura de proteção de dados pessoais, mundialmente. É, não vou falar sobre todos os princípios e fundamentos, são vários, mas eu vou falar em especial de dois que mais chama atenção quando a gente está falando especificamente da atividade de desenvolvimento, é, desenvolvimento da de atividade de raspagem de dados e análise de dados públicos, que é a finalidade, é, o princípio da finalidade e da adequação. Bom, basicamente, quando a gente está falando de proteção de dados pessoais e LGPD, a gente tem que considerar o princípio da finalidade, ele é elevado como? Uh, para todo tratamento de dados pessoais, eu preciso aplicar uma finalidade específica e clara ao titular dos dados pessoais e não pode ser genérica. Então, eu vou tratar o dado para uma finalidade específica. E o princípio da adequação conversa diretamente com o princípio da finalidade, que quando eu vou realizar o meu tratamento, ou seja, todo tratamento que eu vou realizar, ah, é importante dizer... Que quando a gente está falando de tratamento, a lei ela defende tratamento com qualquer ação relacionada ao dado. Então, visualizar, acessar, compartilhar, coletar, uh, disponibilizar, qualquer verbo imaginável relacionado a dado é considerado tratamento pela LGPD. É, então, uh, o princípio da adequação ele diz que o tratamento que eu vou realizar tem que ser adequado, compatível com a finalidade. Que eu coloquei claramente para o titular. Então, não adianta eu aplicar uma ação ao, ao, ao dado que não tenha nada a ver com a finalidade que eu coloquei. Então, esses dois princípios, é, eles são muito importantes quando a gente está falando dessa atividade, por quê? Até o meio do ano passado, uh, majoritariamente, os especialistas eles consideravam que, tá bom, o dado está lá, tornado manifestamente público ou colocado para acesso público, mas ele está lá para uma finalidade específica. A partir do momento que eu estou extraindo ou coletando aquele dado, de falar massiva ou não, enfim, mas desvirtuando a finalidade, aplicando uma finalidade secundária àquela que ele foi colocado ali, eu estou violando o princípio da finalidade da LGPD. Então, era um entendimento sempre muito majoritário, aí houveram algumas questões porque o dado está ali com a fala de acesso público, e existem algumas possibilidades para tratar os pessoais, vou falar um pouco mais para frente, enfim. E aí, no meio do ano passado, houve uma alteração na LGPD, é, para tentar solucionar um pouco, mas que assim, não, não, não trouxe nada 100% efetivo. O que eu gosto de dizer e costumo dizer sempre é que no direito nem sempre o mais um é igual a dois. Então, o é, que, que essa, é, esse artigo trouxe? Então, primeiro ele colocou que é, para os dados de acesso público e para dados tornados para manifestamente públicos para o titular, você pode... É, colocar novas finalidades. Então, ou seja, pode ser aplicado novas, uma finalidade secundária. Mas aí, esse artigo também é complementado, falando o quê? Desde que resguardados e observados os propósitos legítimos, específicos dessa segunda finalidade. E também, respeitando os direitos de titular, outros princípios, outros fundamentos, etc. etc. E também, eu já vou falar um pouquinho sobre essa, essa, essa brecha, e também... O so, é, que, que oh, teve outra questão que foi trazida pela lei que esses dados são manifestamentos manifestamente públicos é, pode ser dispensado o consentimento a exigência de consentimento então é, só para contextualizar antes de eu entrar nessa polêmica é, a LGPD vou passar aqui só para mostrar para vocês as bases legais a LGPD ela não veio para proibir o tratamento de dados pessoais ela veio para regulamentar e tornar o tratamento benéfico para todo mundo, para todos os envolvidos. E aí, então, ela trouxe 10 hipóteses que podem ser tratadas as pessoais. Então, sempre o meu pessoal, eu preciso é, identificar o meu tratamento com uma dessas 10 hipóteses. Fora disso, não é possível, está irregular. É, e quais são essas hipóteses? Tem consentimento, né? Que todo mundo conhece muito bem, mas também temos obrigação legal, políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direito. Proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse, proteção de crédito. E aí, então, eu tenho 10 possibilidades de tratar esses dados pessoais. É, e aí, quando surgiu essa alteração é, na legislação, todo mundo, muitas pessoas viraram e falaram assim, ah, então ótimo, agora não existe mais desvio de finalidade. Eu posso, sim, aplicar novas finalidades àquele dado que foi exposto, que foi tornado de acesso público com uma finalidade primária, eu posso aplicar uma finalidade específica, tá tudo certo, tudo aqui. Mas, voltando a dizer, repito no direito, mais um um tá igual a dois. Então, hoje, o que há? Há dois entendimentos. Há um entendimento de que, sim, você pode aplicar uma finalidade secundária e você não precisa solicitar o consentimento, você pode aplicar outras 10 hipóteses, né? outras notas hipóteses ali que são dados pessoais, mas também há um entendimento de que não, peraí. Então, primeiro, o artigo falou que é, é dispensado o consentimento. Só que o consentimento, ele foi dado para uma finalidade específica. A partir do que eu estou aplicando uma outra finalidade, desvirtua a finalidade. E, ah, tudo bem, então vem um outro artigo e me fala que eu posso sim aplicar novas finalidades. Só que esse mesmo artigo também traz que eu preciso resguardar e observar as, as finalidades, os propósitos legítimos específicos dessa nova finalidade e, além de tudo, considerar todos os princípios fundamentos da LGPD. E dentro de todos os princípios, eu tenho o princípio da finalidade, a necessidade de adequação, diversos princípios. Então, você está violando outro tipo de princípio, aplicando uma finalidade secundária. E aí, qual que é a resposta certa? Qual é a solução afinal da? Não há resposta é 100% certa, tá? No direito é assim que funciona. Mas, é, o que a gente costuma fazer, que eu acho muito adequado, é traçar uma linha, é, tendo como premissa dois pontos. Primeiro, minimizar os riscos de violação da LGPD e responsabilização de quem está ali tratando dados, de quem está fazendo, desenvolvendo essa atividade. E também considerando um, um quê protetivo dos tutores dos dados pessoais. Afinal, a LGPD vem para considerar essa proteção, para dar um controle dos das pessoais. Então, não posso pensar só no lado da atividade, do meu lucro, do meu desenvolvimento, do benefício. Isso também leva em consideração a questão da cultura, ou o tipo, que norteia a cultura de proteção de dados pessoais. Então, o que eu acho adequado seguir em busca dessas duas premissas? Diminuir o risco e também é, levar em consideração a cultura de proteção de dados pessoais. Lembrando que, é, além dessa questão do direito sempre trazer algo subjetivo e nem sempre tudo ali específico, travado na pedra, a gente precisa lembrar, é o que eu sempre gosto de contar, que não existe hoje especialista em LGPD. Existem especialistas em proteção de dados pessoais e em privacidade. LGPD acabou de entrar em vigor. Então, a gente não tem aplicação. Né? Muita, muitas coisas ainda vão ser questionadas, muitas coisas ainda vão ser direcionadas para Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, muitas decisões ainda vão ser fundamentadas de formas específicas, diferentes, diversas de entendimentos que tem hoje. Então, é, quem trabalha na área, quem já estuda há um bom tempo proteção de direitos pessoais privacidade, sabe que para resguardar as pessoas que desenvolvem tratamentos de direitos pessoais, ela precisa considerar não só a RGPD, mas todo o contexto de proteção de direitos pessoais. Então, é, qual que é essa linha que eu acho adequada a gente seguir quando a gente está falando dessa atividade? É, o primeiro ponto. Eu vou considerar ali é, ter ou não o, o consentimento da pessoa, né? Então, eu tenho o um consentimento a aplicar, é, eu vou aplicar o um consentimento ou não. Eu tenho outras nove hipóteses. Então, eu vou tratando dados de milhões de pessoas. Não é possível eu ter o consentimento de cada uma dessas pessoas. Então, eu tenho que verificar as outras nove hipóteses. Eu não tem só consentimento. Então, eu preciso ver se é o meu tratamento se enquadra em uma dessas nove uma hipóteses. Aí vamos supor que não se enquadre nenhuma dessas hipóteses. Porque se, se enquadra enquadre uma dessas hipóteses, ótimo, você tem um, uma base para poder fazer através das pessoais. Aí ah, tem que seguir, enfim, os outros ditames da LGPD. Mas esse é um ponto norteador para a gente é, solucionar essa questão. Mas se não se enquadre nenhuma dessas hipóteses, nossa, como está meu tempo aí? Estou terminando já, estou falando aqui. É, mas se não se enquadre nenhuma dessas hipóteses, eu teria que pedir consentimento mas não tem possibilidade de te pedir, então eu vou começar a considerar essas linhas que a lei me abre. Então, tudo bem, é, eu posso solicitar o consentimento, mas a lei me diz que eu, eu tenho a possibilidade de, não, de ser dispensado do consentimento, particularmente se o dado foi tornado de manifestamento público ou de acesso público. Ótimo. Aí o que, que eu vou analisar também, subseiramente? Eu vou analisar se o meu tratamento, se a minha finalidade, a nova finalidade que eu estou dando, a segunda finalidade, terceira, quarta, quinta, enfim, se ela está desvirtuando demais da primeira finalidade. Então, ela, ela tem alguma linha de continuação com a primeira finalidade? Ela ratifica a primeira finalidade ou ela desvirtua, de forma totalmente a primeira finalidade? algo que jamais o titular vai esperar? É, além disso, o que eu tenho que considerar? Eu tô, é, há grandes possibilidades de prejuízos aos titulares das pessoas? Ah, há riscos à violação de direitos fundamentais, de direitos, dos direitos titulares? É, eu tenho a possibilidade de anonimizar esses dados? Ah, é importante até um adendo só. Quando a gente, tá, a gente fala de anonimizar, então, até o momento que eu anonimizei, que eu tomei esses dados anônimos, eu preciso considerar a LGPD. Só quem vai tratar depois essa base sem possibilidade de reversão que não vai considerar. Né? Então, se não, pessoal falar: ah, anonimizei, tá tudo certo. Não vou ligar o que eu fiz até agora. É, então, voltando. É, eu vou considerar uh, que eu posso anonimizar ou não. O que, que eu posso aplicar com relação à segurança desses dados? Eu não vou compartilhar eles de forma solta por aí. Então, o que é bom a gente ter? O um equilíbrio. A gente leva em consideração equilíbrios para quê? Caso eu esbarre com titulares de pessoais ou eu esbarre com uma possibilidade de violação da LGPD, que alguém venha contestar a violação da LGPD, eu considerei todos esses pontos. Eu, eu, eu me usei sim da, da questão de aplicar uma nova finalidade porque a LGPD me permite, mas eu também levei em consideração o que todo artigo fala que eu também tenho que respeitar todos os demais direitos, todos os princípios, todos os fundamentos. E assim você consegue uma minimização dos seus riscos, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração de forma bem aprofundada quando a gente está fazendo essa análise. É, cada caso é um caso. Então, realmente, assim, é um contexto muito gigante que a gente precisa aplicar. É, inclusive, né, quem quiser conversar em a gente faz os a gente pode também conversar é, em outro momento, é, fora da live. E, e aí, ah, outro ponto importante, só para finalizar, e é não, não mostrar aqui o meu tempo, que eu acho que a gente precisa considerar para esse desenvolvimento, é se a base de dados é, tem dados de crianças e adolescentes ou dados pessoais sensíveis. Então, a NGPD, ela traz capítulos específicos e alguns cuidados especiais com relação a dados de crianças e adolescentes. Inclusive, por exemplo, é, ela coloca a exigência de consentimento dos pais sempre para tratar dados de crianças, salvo raríssimas exceções. Então, poxa, será que ele é base? Tem dados de crianças adolescentes? Eu sei, eu não sei, estou correndo um risco. Então, é, eu, sempre, eu como advogada sempre gosto de colocar é, para as pessoas o risco que elas correm, o que é legal, o que é ilegal, para que elas saibam né, a maneira adequada ali delas de seguirem a atividade delas. É, e também dados pessoais sensíveis. Então, a LGPD, ela traz a definição desse tipo de dados. Aqui. É, ela coloca aqui dados pessoais sensíveis, é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. E esse tipo de dado, esse tipo de dado ele tem uma característica específica, tem um capítulo específico e tem alguns cuidados que a gente precisa ter para tratá-los. E dentro deles entram opiniões, é, muitas pessoas consideram, inclusive, fotos como dado pessoal sensível dentro da característica de biométrica, quando for uma foto digital, dependendo da qualidade da foto. Então, a gente precisa estar atento a todos esses pontos para que a gente consiga é, fortificar a cultura de proteção de dados pessoais e também é, a gente consiga é, estar ali o, o máximo adequado à legislação, tá? Então, acho que esses são os pontos principais que a gente tem que ter como primordiais para refletir e para desenvolver a atividade com segurança de forma adequada. E aí. É, eu deixo aqui também uma frase, que na verdade é um pedido para que sempre seja pautado quando a gente desenvolver uma atividade como essa. Então, não faça com os dados dos outros o que você não gostaria de fizessem com os seus dados. Né? Então, é muito benéfico é, o tratamento de dados pessoais, volto a dizer, isso totalmente favorável ao tratamento de dados pessoais. Eu acho que é muito bom mesmo para a sociedade, tem vários resultados inclusive a Sandra falou vários deles é, de forma específica, mas é, pessoas são impactadas, direta e indiretamente. E eu costumo dizer que o, os impactos do tratamento de dados pessoais nem sempre são vistos a olho nulo, nu, nu, nu, assim como benefício. Então, às vezes a pessoa é impactada e prejudicada ou até gera um benefício a ela, ela não sabe que foi por conta de um tratamento de dados pessoais, por conta dessa notificação que a gente vive. Então, é importante a gente considerar isso. Tá? Bom, é, encerro aqui a minha fala. que agradeço pelo convite por esse bate-papo também, fico totalmente à disposição, mesmo aberta para discussões posteriores, uh, reflexões, verificações nas brechas na lei, enfim, é, esses são os meus contatos. Obrigada, gente. Opa. Obrigada, Caroline, muito obrigada, Alessandra, Caroline. Gente, temos algumas perguntas, eu acho que eu vou separar em bloco de duas, que acho que fica mais fácil para vocês até responderem. Eu vou começar com, com algumas que foram mais direcionadas para a Alessandra, que foi no finalzinho da apresentação dela, mas caso uma tenha complementar algum comentário sobre a pergunta da outra, eu acho que é super pertinente. É, tem uma pergunta do Cláudio, é para coletar dados com o exemplo do Facebook. Eu preciso de autorização dos usuários depois dessa LGPD? Ele deu como exemplo o Facebook, no caso. E a outra, deixa eu descer aqui um pouquinho É, a coleta que é feita em redes sociais é tão somente de perfis públicos, certo? Ou é possível coletar de dados de perfis privados? É, Obrigada pelas perguntas, muito legal Também queria parabenizar a Caroline Eu achei ótima sua apresentação Eu confesso que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda me deixou algumas dúvidas e eu achei muito didático a sua apresentação, principalmente a diferenciação de dados pessoais e dados sensíveis. Isso é uma coisa que ainda me deixou com um pouco de dúvidas. É... Com relação à, à, à coleta de dados públicos e privados nas redes sociais, né, dos perfis, as APIs elas dão acesso à coleta dos dados que não são privados. Então, dos dados que tá, o perfil está público. Então, você vai coletar dados do Twitter, para colocar coletar os tweets de um, de um de um determinado perfil você só vai conseguir se aquele perfil tiver público mesma coisa Instagram mesma coisa Facebook são as três redes que eu que eu tenho uh, YouTube também YouTube não, não, não entra aqui no caso né se o vídeo não está listado não está listado mas é, são as redes com qual eu tenho experiência eu não tenho experiência com Reddit é, nem com outras redes uh, que também possibilitam a coleta de dados mas eu queria abrir um parênteses aqui, que eu sei de alguns casos de pessoas que conseguem coletar dados de perfis privados por meio de raspagem. Tem umas bibliotecas disponíveis por aí, tem uns tutoriais, é... inclusive eu queria só puxar um pouco da fala da Caroline aqui e, e, e alertar para nossa responsabilidade também, enquanto desenvolvedor, para a gente pensar muito na questão da ética porque eu já vi umas coisas bem absurdas. A última que eu vi foi um rapaz e ele apertamente contou a história dele, que foi eu conheci uma moça, a gente se envolveu, só que a gente depois não se envolveu mais, o perfil dela é privado nas redes sociais e ele deu um jeito de, de, de, de, de, de raspar os dados dela privados nas redes sociais, porque ele queria stalkear. E assim, eu fico muito assustada com essas coisas. Primeiro com a facilidade com que ele falou isso abertamente, ele considerar que isso é ok, certo? E segura a pessoa do não, não, não pensar, não tem esse discernimento, como quando a pessoa fez a pergunta, será que eu deveria fazer isso ou não, sabe? Eu acho que tem esses problemas. Então, vamos nos manter aos perfis públicos. É, tem também uma questão, também puxando um pouco da, do que a Caroline falou, a maioria das APIs, quando elas te dão acesso, elas permitem que você faça a coleta dos dados públicos, então, no caso dos tweets, os comentários e tal, mas elas não permitem que você disponibilize os dados que você coletou. Então, você coleta para o seu uso próprio. Eu, por exemplo, faço para uso acadêmico, por conta do meu trabalho, de, na, no centro de pesquisa, mas é isso, a gente coleta, mantém para a gente, a gente não pode passar esses dados para frente depois. Então, isso é muito comum também na, na, na coleta de, de, de dados de redes sociais via API. E você pode re repetir a outra pergunta, Luim, por favor, que eu esqueci a primeira? Claro. É, uma era sobre, para a coleta de dados do Facebook, se você precisa de autorização dos usuários depois da LGPD. Ah, sim. Olha, eu realmente não sei. Responder essa pergunta, para ser bem honesta Já faz bastante tempo que eu não consigo coletar dados do Facebook Porque ao contrário do Twitter e de outras redes O Facebook ele tem uma API bem complicadinha de você conseguir acesso né? Nem de você conseguir usar a API, é de você conseguir o acesso de fato a API e, Enfim, então antes da, da lei eu já não estava conseguindo mais fazer as coletas de dados E eu confesso que eu já meio que desisti é, tá bem complicado, então eu não não fui atrás de me atualizar com relação a isso Com relação ao Twitter, que é uma rede que eu tenho uh, uma coleta mais frequente Eu estou um pouco mais atualizada, o que eu posso dizer é que todos os tweets Eles têm um número de identificação único, né, um ID único E a, a ideia é que se você coleta os tweets é que você não divulgue esse ID Então... Deixa esse ID guardadinho para você, caso você colete. E se, você, se por acaso, for, for permitido que você passe à frente esses tweets, você passa à frente o texto do tweet, a data, etc., mas você não passa esse ID, essa identificação única do tweet. Essa, essas são as minhas respostas. Certo. Tem é, também mais algumas perguntas direcionadas mais para você, Alessandra. É, a Aline pergunta, Alessandra, como é possível coletar dados pelo Instagram? É só por meio de bibliotecas do Python. E a Giovana também pergunta: tem algum e-mail em que podemos entrar em contato com a Alessandra para tirar dúvidas e pedir indicações bibliográficas? Sim, é, o Instagram ele também tem a API, né? Ah, que é que, que, que depois que o Facebook comprou o Instagram e tudo mais, a gente tem uma, uma, uma, um esquema de API bem parecido com, com o do Facebook. Também nesse, num esquema de GraphQL, mas tem um pacote, uh, tem, alguns, tem diversos pacotes de coletas de uh, dados no Instagram pelo Python. Pelo R eu não sei dizer, porque para ser bem honesta, a, a minha linguagem principal é Python. Eu geralmente vou para o R quando eu sei que alguma coisa é mais simples de fazer no R, ou sei lá, eu não estou conseguindo resolver pelo Python, eu vou pelo R. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que deve ter quase tudo que tem de biblioteca de Python, tem para R também. É... Tem diversas bibliotecas Tem algumas que pedem o seu login e sua senha para utilizar Eu particularmente não recomendo que utilize essas bibliotecas uh, Mas tem uma muito boa que é o Instaloader Que ela permite que você faça a coleta de dados públicos do, do, do Instagram é... A biblioteca em si, ela... ela, ela é... Tem um acordo com o Instagram, então não é uma biblioteca que alguém escreveu do nada e sabe, há um acordo ali, então é uma... Você, você realmente pode utilizar a ferramenta, você realmente pode fazer a coleta dos dados e ela é muito simples de usar. Uh, eu vou escrever aqui no chat, está Respeitando as regrinhas deles, a, a taxa de limite de downloads, eles não vão te penalizar e você consegue fazer... Os downloads de posts, comentários, IGTV, também de perfis públicos. É, e com relação ao contato, eu ia colocar no último slide, quando e aí quando eu vi eu falei, putz, eu esqueci. Ah, vocês podem me mandar e-mail, eu vou colocar aqui no chat também. Alegomes.br alegomes é, é meu username em todas as redes. Então, Instagram, Twitter, eu uso o mesmo username para todo mundo. E pode escrever e mandar e-mail também. E a gente pode trocar essa ideia depois aqui da live. Eu posso passar os slides, passar outras uh, uh, uh, referências. Se quiser código também eu passo código. Uh, tudo de boa. É, agora temos duas perguntas para a Caroline. Giovanna, Caroline, na sua visão, é possível definir um conceito implícito na LGPD para dados públicos? Ou seja, quais critérios eu posso utilizar na prática para confirmar se determinado dado é público ou não. Seria o um ambiente na qual ele é divulgado ou quem divulga? É, também a segunda pergunta é da Leilani. Parabéns Caroline e Alessandra pelas explanações, aprendi muito. Tem uma pergunta. Dados públicos de processos para fins de identificação de autor, identificação de padrão de julgamento de determinado juiz está sujeito ao regramento da LGPD? Bom, é, com relação à primeira pergunta, é, a LGBT tem um artigo que ela traz as defi algumas definições, então ela traz dados pessoais, dados pessoais em etc. É, ela não fala uma definição específica para dados públicos, mas, de é, forma implícita, a gente consegue é, tirar ali algumas definições, porque ela cita esses dois pontos que eu falei para vocês. Primeiro, os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, ela fala exatamente dessa forma, então os dados que o titular vai tornar público, seja na web... Seja em algum tipo de cadastro, enfim, ele, ele toma a atitude de ir lá e colocar é, e tornar aquele dado público, né? E aí eles são colocados de forma pública, tanto na web, enfim, no fora, no ambiente físico também, geralmente por conta de um dever, né? Então, até tem a questão da lei de informação, da, da legislação de informação, da LAI. A LAI, ela coloca especificamente os órgãos públicos, então, coloca os estados, distritos, enfim. Mas a LGPD não se limita à LAI. Então, qualquer dado colocado ali publicamente, pode ser uma instituição privada, uma instituição pública, mas colocou publicamente por conta de algum tipo de dever legal, por exemplo, né? é, ah, teve, é, ou por conta de querer mesmo colocar. Então, é, você se inscreveu no evento e aí é, eu, diante do que eu consideraria que estava o LGPD ou não considero o LGPD, coloquei publiquei no meu site a lista de participantes como e-mail para que fosse feito um networking. Então, é isso que eu tornei o dado público, né? Então, é de acesso público. Então, são esses dois pontos que a, a, a lei ela constitui e traz como dados públicos, vamos dizer assim. É, e aí, com essa pergunta, a primeira, tem mais alguma coisa nessa primeira? Não, né? É só com relação ao conceito mesmo, né? Tá. É, e aí, com relação a outra pergunta do, de dados, de processos, é, bom, os dados. Primeiro, né, tem o processo em segredo de justiça e outros não. Os dados, eles são colocados lá, com dever de transparência para a sociedade. É, e aí, a gente entra em várias questões. Então, depende para que você vai fazer é, o tratamento daqueles dados. Então, eles são públicos, sim. E aí, a gente entra naquela nossa questãozinha que é, ah, mas eu vou desviar a finalidade desses dados? O que eu vou fazer? Eu vou tratá-los de forma massiva? Eu vou ter um, um, um lucro com eles? aí, há um interesse público não. É, e também as questões dos princípios, dos fundamentos. Então, é, primeiro, não há necessidade específica do consentimento, porque a gente pode tratar os dados em 10 hipóteses, além do consentimento que são aquelas que eu demonstrando. É, então, por exemplo, é, estudos de órgãos de pesquisa. A legítima, inclusive, traz definição do que é órgão de pesquisa. É, não se aplica em uma das 9 hipóteses, hipóteses sem seu consentimento, eu precisaria, sim, do consentimento para tratar os dados pessoais, mesmo que sejam dados pessoais de processo, é, que estejam ali públicos. Mas a LGBT traz essa questão de que, tornados um manifestamente público ou de acesso público, não se exige a dispensa do consentimento. Então, a gente consegue aí trabalhar é, e tratar dessa forma. Mas, é, inclusive, teve uma questão... Acho que não, não sei se é, Bom, foi no exterior não lembro agora o país direito. É, que tinha uma empresa que fazia raspagem de dados do Poder Judiciário, verificava as decisões de juízes e qualificava o tipo de decisão, o comportamento dos juízes, de acordo com o objeto das ações. E vendia isso. É, isso foi vedado na, uh, pelo país, justamente porque, além de desviar o, o, a finalidade, porque os autos eram tornados públicos, ele era direcionado para um público específico, que era o um público que pagava pelo serviço, então não em prol de toda a sociedade, e também acabava violando alguns direitos diretos dos juízes que acabam se sentindo intimidados dependendo da ligação, do objeto da ação e de como eles foram classificados. Então, é, volto a dizer, do jeito não é nada 100% certo. Quando a gente está falando de produção de das pessoas, a gente tem que levar em consideração todo o contexto e toda essa questão. Mas o que é principal da gente saber é a finalidade para que a gente está aplicando e se a gente está violando algum tipo de direito fundamental ou não, tá? É, temos uma pergunta de Giovana outra questão, ainda que a LGPD dispense a coleta do consentimento, o tratamento de dados públicos, no seu ver, precisa ser pautado em uma das outras nove bases legais? Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu acho mais perguntas. E a próxima é de Jonathan. Eu sou desenvolvedor, ainda inexperiente, e gostaria de saber como raspagem de dados públicos pode ser usada em biblioteconomia, além do combate a fake news. Talvez essa Alessandra possa contribuir. É. <risos> Com certeza, né? até passa. Ela pode ajudar mais. É, bom, eu respondi a primeira rapidinho. É, sim, não lembro o nome de quem fez a pergunta. É, desculpa, mas é, mas sim, precisa se enquadrar em uma das outras nove hipóteses, tá? Então, porque é, a gente tem que, ter, é, tem que ter a ideia de quando a gente está falando de tratamento de dados pessoais, a gente precisa, essa é uma premissa básica, enquadrar o tratamento de dados pessoais em uma, a gente, a gente chama de uma das dez gavetinhas, que as bases legais. Então, uma dessas dez hipóteses. Então, é, a LGPD, essa questão da, da possibilidade de dispensa do consentimento, quando a gente está falando né, de dados públicos, enfim... É, é o consentimento, mas a, a gente precisa enquadrar em outras novas costas. Mas aí eu vou falar de duas questões. É, primeiro, Tirando dados de acesso público manifestamente públicos, dados pessoais normais. É, a gente, é, não, não existe hierarquia, tá? Entre uma base legal, então o consentimento não é assim, ah, tem que ser o consentimento e aí se eu não consigo consciente, é outra. Não, as 10 bases, elas são iguais, elas estão ali no mesmo nível. O texto da LGPD, traz um tipo de confusão, mas isso é muito claro, tá? Com relação... A, a, a cultura de discussão de dados pessoais e também a toda a interpretação da LGPD. Então, as 10 bases legais elas estão uma na outra. Eu não preciso aplicar a, a, o consentimento como primeira. Se, se o meu tratamento se enquadra em outras alvo hipóteses, é um deles e pronto, esquece o consentimento. Agora, lembrando dessa brechinha que a lei abre, vamos supor que só, só o meu tratamento só se enquadra no consentimento. Aí, eu consigo não utilizar o consentimento. E nem a outra das hipóteses, porque vamos, vamos, aí é, na verdade, um raciocínio meio. dependendo ali do, do contexto. Então, eu tô falando de forma genérica e uma possibilidade de ser aplicada, tá? Dependendo do caso. Então, vamos lá, vamos lá. Não, não, não consigo aplicar em nenhuma das nove hipóteses. Seria o consentimento, mas tornado manifestamente público e de acesso público, a, a possibilidade de dispensa do consentimento. Então, o que eu vou considerar? Ok. Não vou solicitar um consentimento, não vou nas outras fotos, Mas aí eu entro na questão de manter o equilíbrio de todos os princípios, fundamentos, direitos, enfim Para que não haja violação da LGPD. tá? Lembrando que a gente ainda tem direitos de que vão surgir e que isso pode ser contestado, tá? Mas é, a, a, a defesa, né? Para essa linha, tá bom? É, essa pergunta é, é muito boa, né? Porque a gente tem aplicações de, de períodos, né? Então, a gente tem falado muito de fake news, muito de desinformação, então as pessoas têm colocado um esforço muito grande para tentar resolver ou mitigar esse problema utilizando a tecnologia, as tecnologias. Assim como do lado da imagem, isso é o lado do texto, né? assim como do lado da imagem o pessoal está falando muito de reconhecimento facial, então tipo para cada tipo de dado não estruturado tem um, sempre um tópico do momento que as pessoas estão assim, direcionando bastante. E aí, eu, eu, eu, eu Tem diversas aplicações de texto interessantíssimas, mas eu vou falar uma que ela é um grande desafio que está por trás de, de, de, de diversas outras, tanto no sentido em texto quanto em imagem, que é contexto. A análise de contexto é um super desafio hoje em dia, e ele pode ser aplicado tanto dentro de fake news e de desinformação. Como de outras questões, então, por exemplo, uh, discurso de ódio, que é uma outra coisa que tem se falado muito dentro uh, de dado, dado não estruturado o texto. O que é e o que, e que não é ódio, muitas vezes está relacionado com o texto, um, com o texto. Um termo, ele é ou não é ofensivo, muitas vezes está relacionado com o contexto. Algumas palavras, elas são uh, ofensivas, elas não são ofensivas dentro de uma determinada comunidade, mas passam a ser ofensivas quando elas são faladas fora dessa comunidade, de forma pejorativa, é, isso acontece muito dentro, entre pessoas negras, há uma certa intimidade para que você use certas palavras uns um com os outros, mas quando você sai dessa comunidade, essas palavras podem se tornar ofensivas, mesma coisa entre grupos de lgbts etc, etc. Então assim, contexto é um negócio extremamente importante, é uma aplicação que vale tese de doutorado, que vale produto de mercado, que vale muita coisa. É um super desafio hoje em dia. Então, assim, se, se você quiser endereçar alguma coisa, uh, é, um, é um tema muito guarda-chuva e que a partir disso você pode ir para a imagem, você pode ir para texto, você pode ir para vídeo, você pode ir para um monte de lugar. Então, eu acho que tentar estudar um pouco mais e, e, e começar em contexto e daí ramificando seus estudos para... Focar numa área, acho que é, um, é um, uma proposta muito boa. É, temos uma pergunta também de Paola: é, Colocar dados pessoais de forma pública sem o seu consentimento é considerado crime pela LGPD? E Josimar: a, Ocorrerá algum tipo de fiscalização no cumprimento da lei LGPD? É, bom, primeiro eu vou falar só uma questão é, técnica, só porque né, eu como advogada preciso falar. É, a LGPD não estabelece é, crimes, tá? Então há, há violações, então há uma questão com relação à esfera. Mas, uh, quando a gente está falando de tornar os dados públicos, depende do que foi é, colocado para os das pessoais. Então, algumas questões que a proteção de dados pessoais protege, ela visa é a questão da transparência com relação à utilização dos dados perante os titulares. Então, quando você foi tratar os dados pessoais, você é, colocou de forma clara que uma das finalidades seria compartilhar publicamente esses dados, se você definiu isso e, e adequou todo o tratamento da, do dado pessoal, desde o seu início até o fim, com essa finalidade, porque há diversas finalidades que podem ser aplicadas. Então, um tipo de tratamento é a disponibilização e compartilhamento desses dados publicamente, é, ou para empresas, né, ou para um terceiro, a LGPD trata especificamente alguns casos com relação a esses tratamentos, né, quando a gente está falando de compartilhamento e disponibilização. Então, se você fez a adequação da LGPD, a adequação do seu tratamento, com base na LGPD, considerando essa é, esse tratamento, que é a disponibilização dos dados pessoais, e deixou claro isso para o titular, isso é claro para o titular dos dados pessoais, ok, não está violando a LGPD. Agora, se isso é algo oculto, aí você, sim, está violando a LGPD. E também, assim, é, se você é, tem as 10 hipóteses, então se você colocou, aqui é tem bastante coisa para falar, mas eu só vou colocar mais um ponto aqui. É, se você tem as 10 hipóteses, se uma das hipóteses que você escolheu para disponibilizar é o consentimento, essa pessoa pode retirar o consentimento a qualquer momento. É, só não pode retirar o consentimento se for um dado estritamente necessário para a atividade, você consiga enquadrar em outra hipótese. Ou, se houver algum prejuízo na retirada do consentimento dela, a auditoria, ela tem que saber. Né? Então, ah, você vai retirar o seu consentimento, mas vai sofrer tal prejuízo. E você não tem outra hipótese, vai ter que retirar ela sofrer os prejuízos e você também. Por isso que é, a gente fala, quem não, não estuda muito o tema, coloca o consentimento como algo... É assim primordial e ah, é, é, o titular do consentimento está ótimo, né? Estou garantido e na verdade não o consentimento é uma das bases mais temerárias, porque se o, o titular quiser retirar esse consentimento e os de dados pessoais, nem sempre é ruim, nem sempre é negativo, nem sempre é abusivo. Então, se eu tra, tra, tra, a carreira tratamento de dados de uma forma totalmente positiva, que é necessária, se eu utilizou só o consentimento, se você não utilizou outra hipótese, né? E é, a gente usa uma ou outra. Aí, ele retira o consentimento, o tratamento está ali, é, vamos dizer, prejudicado. Então, por isso que o consentimento nem sempre é, uma, é a base ideal, né? é tudo isso um estudo de um contexto. Principalmente também porque o consentimento ele tem algumas características, ele tem que ser inequívoco, expresso, específico. Se ele não segue isso, o consentimento também é invalidado. É, então, esse é um ponto de geral. Com relação a outra pergunta que é da fiscalização. Sim, tem a fiscalização, foi instituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, criada pela LGPD e também todos os países que têm é, essa legislação criam essa autoridade, que ela tem justamente o objetivo de, zelar, né, verificar ali o cumprimento da lei, e a própria lei, ela já dispõe, ela já permite que, administrativamente, a autoridade possa aplicar sanções, é, ou seja, sanções administrativas, quando houver a violação da, da LGPD, e que podem chegar, inclusive, a 50 milhões de reais ou a, a porcentagem, acho que 3%, é do faturamento da empresa. Então, é, se a gente for considerar o valor, dependendo da empresa, pode quebrar a empresa, mas a gente também fala que é, a sanção que se refere a pecúnia, não é a mais grave, porque também as sanções administrativas no sentido de bloquear a base de dados pessoais da empresa, é, proibir que ela utilize, ela excluir a base de dados, isso pode prejudicar todo o negócio de uma empresa. Então, é, é muito importante a questão da, de estar adequado à LGPD é uma cultura é que é se construída, e aqui no Brasil é, só para finalizar, aqui no Brasil a gente tem a questão da lei que se vai pegar ou não vai pegar. Então tem gente que fala assim, ah, mas não vai pegar? E assim, é uma questão que eu sempre pondero, que, que a gente precisa parar com essa mania, porque lei é lei, não é se vai pegar ou não vai pegar. Se você não está adequado, se você não se preocupa com isso, você está irregular, você está ilegal que vai ser as consequências, vai ser responsabilizado. Então, está ali a mercê. Então, precisa se preocupar, precisa entender, precisa ter alguém ali né, que ajude ou pelo menos é, é, verificar e saber se você está regular ou não, se está legal ou não e o que fazer para poder estar adequado. Tá? E aí, além disso, é, para finalizar mesmo, é, tem as sanções administrativa, mas nada impede as sanções administrativas, desde que a lei entrou em vigor, elas só podem ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem, né? Isso não é uma determinação da lei. É, mas nada impede de que haja sanções judiciais. Então, hoje as pessoas podem ir até o poder judiciário requerer ali é, propor uma ação judicial e você ser condenado judicialmente. E depois pode ser condenado judicialmente e administrativamente, tá? Então, a, a tem essas questões. Bom, gente, até eu, um... eu posso... Pode, eu posso... Pode. Eu posso é bem rapidinho em cima do que... Essa foi uma pergunta também que eu, que eu me fiz antes, com relação a, a, a como é que ia é se dar a, a, o acompanhamento disso. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas agora nesse período eleitoral, algumas empresas que vendiam números de telefone para candidatos montarem grupos de WhatsApp levantaram bastante o debate em cima da lei. Então o que, que eles faziam? Eles faziam raspagem de perfis do Instagram do Brasil de ponta a ponta, montaram uma base enorme de números de telefone e começaram a vender esses dados. E aí alguém descobriu, e aí já tinha sido aprovada a lei, foi levantado o debate, eu não sei exatamente em que pé isso está, mas a pessoa responsável por isso está sofrendo algumas consequências aí, sendo responsabilizada de alguma forma. Então, tá. não sei se é porque é período eleitoral, mas alguma coisa está aparecendo. Pessoal, é, também para não roubar muito mais do tempo de vocês, Alessandra Caroline, temos uma pergunta, acho que a gente vai encerrar com ela, que é da Juliana, que é uma pergunta bem interessante. Que é, Como permitir que certos dados que a princípios tenham sigilo possam vazar para os jornalistas nesse novo cenário? Tal vazamento continua tendo garantia de sigilo da fonte, em especial quando os dados revelam mau uso do dinheiro público ou informações de interesse público? É uma ótima pergunta, Juliana. A LGPD, ela coloca como exceção, tá? Então, a, a Lei Geral de Pessoas e Pessoais, ela não é aplicada para os dados, que são tratados exclusivamente para fins jornalísticos, aí também coloca é, e artísticos, né? Então, se não for usado só para isso, então, sim, precisa ser considerado LGPD, aí precisa ser considerado também interesse público, todos os riscos ali que você está correndo, dependendo da violação. Mas se para exclusivamente fins jornalísticos, é, não se aplicar É Isso, óbvio, lembrando que não quer dizer que o jornalista ou quem vazou não vai ser responsabilizado conforme outras leis, porque né, acabou ali violando algum outro princípio, alguma outra legislação, ou simplesmente por ter, por ter gerado algum dano né, o história daqueles mas não se apegaria de peruca. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no, nessa nossa primeira atividade do de Raspagem de Dados 2020. Agradeço muito o aceite tanto da Caroline quanto da Alessandra. É, particularmente adorei a, a fala de vocês, as perguntas também foram ótimas. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, obrigada. gente. Obrigada, boa noite a todos, hein? mais uma vez obrigada pela oportunidade, muito legal, gostei bastante Também gostei, boa noite a todos